Olá, galera hein, do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o quinto episódio da nossa saga com o Santos no BrasFoot 2022-2023. E, galera, antes de ir pro vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passe no nosso canais é parceiro. Link na descrição. E agradecer aí ao canal Rádio BrasFoot. Mano, muito obrigado aí pelas suas thumb estão ficando cada vez mais top. Galera, hoje temos reta final de campeonato Paulista e também vamos estar tá fazendo uma contratação para defesa, tá? Eu fiz uma enquete lá na comunidade do canal, né? Lá na comunidade do canal, tivemos mais de 100 votos, tá? Quem ganhou foi o Murilo do Palmeiras. O segundo colocado foi o Natan, né? Com 23%, 24% de votos, tá? Eu optei pelo Natan por quê? O Murilo, ele joga no Palmeiras, tá ligado? Ele joga no Palmeiras e ele não viria, ele não sairia de um rival pra vir jogar no Santos, tá? Não viria. Aí eu optei pelo Natan, que é do Red Bull Bragantino, que a gente vai enfrentar agora, né? No, no vídeo de hoje, a gente vai estar tá enfrentando o Red Bull Bragantino. Eu optei pelo Natan por ser mais jovem. E um baita jogador. Beleza? A gente vai estar tá contratando o Natan. Antes de contratar o Natan. A gente vai primeiro fazer umas vendas aqui. Que eu andei observando aqui. A gente tem muito atacante, né? A gente tem sete atacantes aqui no, no elenco do Santos, né? Temos o Lucas Braga, o Marcos Donado, o Rian o Brian Angulo, o Soteudo, o Ângelo e o Taylson, né? Eu optei pela venda de Brian Angulo. Tá, galera? A gente não tá. Todo, a é, utilizando ele, ele vai ser um jogador aí que vai evoluir, tá com seus 26 anos. A gente não vai utilizar tanto. É bom a gente vender ele. Eu já vou estar tá praticamente vendendo aí ele por mais 7 milhões 250. Vamos ver se a gente vende. Beleza, ele foi para o Atlético de Madrid. Ele saiu do Santos para ir para o Atlético de Madrid. Beleza, vendemos aí o Brian Angulo. O próximo que a gente vai vender aí é o Taylson. Oh, vai vender o Taylson sim, mano. É muito atacante, a gente não vai estar tá utilizando. né? Vai ficar só aqui ganhando salário, vai estar tá encostado aí. Eu vou tentar colocar a venda dele de 9 milhões e 150. Vamos ver se a gente vende. Beleza, mais um que foi para a Espanha aí. Agora o Taylson foi para o Real Betis aí. Beleza, fizemos a venda. Ficamos com a boa grana ali, 21 milhões ali em caixa, né? estamos com 21 milhões em caixa aí, diminui um pouco aí a, a, o salário, né? A receita de salário aí do, do, do Santos. E vamos lá, galera. Vamos aí contratar o Natan. A nova contratação do Santos, Natan, galera Contratamos o Natan Por que contratamos o Natan? O Maicon vai jogar só mais uma temporada pelo Santos, tá? A gente vai contratar o Natan aí é, Pra ser bem dizer o titular Junto com Eduardo Balmer, que tem seus 26 Eu vou estar vendendo o Maicon Não sei se eu vou vender agora ou mais pra frente, beleza? E a gente fez uma compra de um, de um zagueiro muito bom Zagueiro muito bom aí, com os atributos bem bacana aí, né? Vendemos dois, continuamos aí com, com saldo positivo aí no Santos. E vamos lá, galera. Já fizemos a venda, agora vamos pro jogo. Vai ter estreia de Natan aí. Vai ter a estreia de Natan aí pelo, pelo time do Santos. Vamos tá colocando aqui o, o Auro. Vou levar o Auro aí pra ficar no banco. Vamos tá voltando aqui, eu vou estar tá salvando. E vamos aí, vamos estar jogando contra o time do... do Red Bull Bragantino, que tem um bom elenco, hein, mano. O time do Red Bull Bragantino tem um baita elenco, mano. Tem muitos jogadores jovens, jogadores se a gente ficar de olho aí, a gente pode estar contratando. tá Tem atacante a rodo, tem muitos atacantes aí, muitos bons jogadores mesmo. E vamos lá, vamos estar enfrentando o Red Bull Bragantino aí. Eu vou estar jogando de branco, eles também vão com o uniforme é, principal dele. Eu vou já estar colocando o Natan pra estrear. No lugar do Maicon, beleza? O time que vai a campo é Soteudo, Ângelo, Juan Julio, Zano Celo, Rodrigo, Rodrigo Fernandes e Sandri Felipe, Jonathan e Madison na laterais Eduardo Bauman e Natan fazendo sua estreia pelo Peixão E João Paulo no gol Lembrando aí que o Marcos Leonardo está lesionado, tá galera? E vamos lá, partiu! Começa o jogo para rede Bull Bragantino, e Santos aí. Arthur faz o Bragantino, Alexandro, Eduardo Balmer diminui, empata o jogo aí, galera. Foi tão rápido e o Ângelo se lesiona, hein, galera. Ângelo se lesiona aí. Vamos estar tá colocando o Lucas Braga aqui para jogo e vamos voltar aí. Vamos recapitular aqui, né? Vamos ver quem fez os gols. O Arthur fez gol aos 5 minutos. Ângelo. É, empata o jogo. Alexandro vira o jogo, né? E o Eduardo Balmer empata de novo o jogo aí contra o Red Bull Bragantino. Vamos aí. Vamos dar continuidade aí no primeiro tempo aí. Vamos lá. Jogo bem equilibrado entre as duas equipes. Fim de papo o primeiro tempo. Vou estar tá tirando o Balmer e colocar o Michael. Vou tirar o Madison e colocar o Lucas Pires. E vou manter o mesmo ataque, né? Já que o Ângelo se lesionou, vou manter o mesmo ataque aí. Partiu. Começa o segundo tempo aí para Red Bull Bragantino e Santos aí. Vamos que vamos. Vamos lá, Santos. Por enquanto, 2x2 aí contra o Red Bull Bragantino. Vamos lá, Santos. Fim de papo, galera. A gente empata aí com o Red Bull Bragantino por 2x2. Vamos dar uma olhada aqui nos outros placares, Aí o Palmeiras venceu o Mirassol, o Ituano venceu o São Caetano, o São Bento empatou com o Santo André, o meu Horizontino empatou aí com o Guarani, o Ferroviário empatou com o Botafogo, a Ponte Preta empatou com, ganhou do Corinthians, o São Paulo venceu o Inter de Limeira, e nós empatamos o jogo aí, vamos ver como é que tá a classificação aqui do campeonato paulista aí. O Corinthians vai liderando junto do Botafogo. No grupo 2, Ponte Preta e São Paulo vão liderando os seus grupos. No grupo 3, Red Bull, Bragantino e Ituano, galera. Vão liderando aí e vai ficar para a última rodada, hein? Se o Palmeiras vai classificar ou não. No grupo 4, Santos e Guarani aí vão liderando. Beleza, o artilheiro aí é o Rony, seguido de Lucão e Rafael Elias. Vamos aí, bora para a segunda partida aí. Vamos lá. Último jogo aí da fase de classificação do Campeonato Paulista. Aí a gente vai estar pegando o Novo Horizontino aí que é o quarto colocado, que tem um bom elenco. O Novo Horizontino tem um baita elenco aí, um time bem interessante para a carreira, mais um dos times aí do interior aí bem top mesmo. Beleza? Vamos estar enfrentando aí o Novo Horizontino. Vamos que vamos. Vamos estar tá escalando o time aí. Detalhe aí que o Ângelo se lesionou também. Mais um jogador que a gente perde aí por lesão, né, mano? É, a Bruxa tá solta, hein, mano? Vamos lá, vamos estar tá escalando aqui o elenco. Vamos estar tá jogando de, de preto dessa vez. Vamos estar tá jogando de preto. É, Lucas Braga vai pro lugar do Ângelo aí, que se lesionou. Vamos subir também o, o Carlos Sanche. Vou mandar o Carlos Sanche pra, pra essa partida. E vamos lá, galera. O time que vai a campo aí é... É, Soteudo, Lucas Braga, Juan Julio e Vinícius Anucelo. Eu vou colocar aqui o Soteudo para bater as faltas. É, Rodrigo Fernandes e Sandro de volante. Felipe Jonathan e Madison na laterais. Eduardo Baumer e Natan aí, recém-chegado aí do Red Bull Bragantino e João Paulo no gol. Beleza? E partiu! Começa o jogo para Santos e, e Novo Horizontino. Santos já vai marcando 2x0 aí, mano. Juan Julio fez o segundo gol aí. Diego Torres diminui para o Novo Horizontino. Santos já faz dois gols logo em seguida, mano. Que rápido, hein? Vamos respirar e ver quem fez os gols. Lucas Braga marcou os três minutos. Juan Julio marcou as cinco. Diego Torres diminuiu aí para o Novo Horizontino. Lucas Braga fez o terceiro gol e... É, Soteudo fez o quarto gol aí com uma assistência de Sandri, mano Vamos aqui, tá tirando o Rodrigo Fernandes Tá colocando o Camacho para jogo Também tá trocando aqui... Não, a zaga tá boa, né? O Maicon era o único que cansava muito bem rápido, né? Eu vou tirar o Juan Julio e colocar o Cabarral Beleza? E partiu o segundo tempo hotel do Marco, quinto gol pro Santos pra cima dele, Santos. E notícia triste aí, mano. O Guarani vai vencendo o Palmeiras aí por 3x0. E vai terminando o jogo. Fim de papo. Santos vence o Novo Horizontino por 6x2. Uma goleada inacreditável na Vila Belmiro aí. 6x2 o Novo Horizontino. Destaque pros gols de Lucas Braga, Juan Julio. Diego Torres, Lucas Braga, Soteudo, Soteudo de novo e Lucas Braga. Lucas Braga aí fez head-trick, mano. É, galera, Lucas Braga aí marca seu red trick aí. E, galera, vamos dar uma olhada aqui que eu acho que o Palmeiras se complicou, hein? Palmeiras perde fora de casa aí pro Guarani por 3 a 0 e se complicou, hein? Eu acho que o Palmeiras está fora do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada aqui. Isso, galera aí, chaveamento das quartas de final aí do Campeonato Paulista. O Corinthians pega o Botafogo de São Paulo, Ponte Preta pega o São Paulo, o Bragantino pega o Ituano, o Santos pega o Guarani, galera. Ou seja, Palmeiras foi eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista, galera. E vamos que vamos, vamos tá avançando aqui. Vamos lá, vamos tá salvando aqui. Vamos aí jogar as quartas de finais, que eu acho que é um jogo só. Eu acho que é um jogo só, se eu não me engano, é sim, é um jogo só, né? Vamos lá, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos aqui tá, tá confirmando, isso galera, é um jogo só aí nas quartas. Vamos tá pegando o Guarani, vamos tá escalando aqui o time, eu vou estar tá jogando de branco, né? Dessa vez, vamos lá, o Marcos do lado voltou, o Marcos do lado volta de lesão aí, vamos tá colocando ele aqui. O Ângelo também voltou, então o Auro sai. Marcos Leonardo volta para ser titular, vai ser o nosso batedor de falta? É, pode ser o batedor de falta aí, já que ele tá jogando no ataque. Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza, esse é o time que vai a campo, Soteudo e Marcos Leonardo voltando de lesão. Juan Julio e na, na meiuca. Rodrigo Fernandes e Sandro de volante. Felipe Jonathan e Madison de lateral. Eduardo Balma e Natan de zagueiro. E João Paulo no gol. Beleza, e partiu! Começa o jogo aí pra Santos e Guarani aí, mano. Na Vila Belmiro, pra cima deles, Santos. Vamos lá, tá terminando o primeiro tempo. Soteldo abre o placar pro Santos e para pro primeiro tempo. Vamos que vamos. Na, na lateral aqui eu vou colocar o Lucas Pires, né? E vamos substituir o Bauer, mano, com o Maicon. Beleza? Porque ele tá bem cansado e usando o celo vai estar tá saindo. Eu vou tá colocando o Carbarral. Pra jogo aí, partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Santos. Vamos lá, Santos vai vencendo pro lado o barco segundo pro Santos da Vila Belmiro. Vamos que vamos. 3x0, Soteudinho. 4x0, Soteudo e a head trick de Soteudo. Pra cima deles, Santos. 4x0, Santos. Carimba sua vaga aí. Para a próxima fase, para a semifinal do Paulista, Corinthians venceu o Botafogo, São Paulo venceu a Ponte Preta, o Red Bull Bragantino empatou com o Ituano em 1 a 1. Vamos ver quem passou de fase aí. Vamos estar tá dando uma olhada. Semifinal do Campeonato Paulista ficou Corinthians e São Paulo, clássico aí. Red Bull Bragantino e Santos na semifinal, galera. Que jogo é esse? Soteudo aparece aqui em segundo lugar aí no, na tabela dos artilheiros aí com 10 gols em 13 jogos. Será que to, Soteudo vai se tornar artilheiro aí, mano? Do Campeonato Paulista? Éder citadini também tá ali com 9 gols em 11 jogos ali. Vamos que vamos. Tamo brigando pela artilharia também, mano. Vamos apertar continuar aqui. Vamos tá avançando, vamos salvar e vamos lá. Semifinal do Campeonato Paulista, se eu não me engano, é um jogo também, vamos estar tá confirmando, isso mesmo Um jogo aí, vamos estar tá pegando o Red Bull Bragantino, que eu já falei do elenco, né, que é absurdo, tem vários jogadores jovens aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou estar tá salvando, vamos que vamos, eles vêm com o uniforme branco, eu vou com o uniforme preto e branco aí dessa vez Vamos ver aqui se alguém voltou de lesão, por enquanto não a gente vai com o soteio de Marcos Ilolado no, no ataque. Juan Julio e Isano no meio campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe e Jonathan e Madison na lateral. Balberman e Natan. E no gol, João Paulo. E partiu! Começa o jogo para Red Bull, Bragantino e Santos aí, no Nabia Abixedi, vamos que vamos, Santos, é semifinal no Campeonato Paulista, para cima deles, vamos lá, por enquanto 0x0 0 aí para Red Bull, Bragantino e Santos e fim de papo pro primeiro tempo, um jogo bem equilibrado, né, Red Bull, Bragantino tem mais posse de bola, a gente tá finalizando menos que eles, vamos lá Santos, vamos lá, vamos tirar o Natan aí e colocar o Michael. De zagueiro, colocar o Lucas Pires também na lateral pelo cansaço. Botar o Camacho aqui também. E partir o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Vamos lá. Por enquanto, 0x0 0 aí. Vamos que vamos. Red Bull, Bragantino e Santos aí. Camacho faz 1x0 pro Peixão. Eric Ramirez empata pro Red Bull, Bragantino. E fim de papo, galera. É pênalti. Penalidade máximas aí. Deixa eu dar uma olhada quem vai cobrar. Eu vou manter esses mesmos cobradores. Vai Marcos Leonardo, Soteldo, Juan Julio, Zanucelo, Camacho e Sandra aí para cobrança. Vamos que vamos. Partiu o pênalti, hein, galera? Vamos que vamos. Vamos lá. Praxedes partiu, bateu o gol. Marcos Leonardo perdeu. Alexandro, gol do Red Bull Bragantino, Soteudo. Gol também. Vamos lá, Lucas Cândido. Perdeu, boa. Juan Julio. Perdeu também, aí não né mano, Hurtado, perdeu, vamos lá, é só fazer Zanucelo Perdeu, Anderlan, perdeu também, vamos lá Camacho Boa, empatamos, sorriso, gol do Red Bull Bragantino, Sandri Gol, beleza, Eric Ramires perdeu, é só fazer mano é só fazer Boa, vamos Tamo na final mano Tamo na final! Que disputa de pênalti foi essa, mano? 4x3, viramos nos pênaltis, mano. Cara, mano, foi teste pra cardíaco, velho. 4x3, mano. 4x3. Olha quantos jogadores do Red Bull Bragantino perdeu pênalti, mano. Nós também, mano. Que isso, haja coração. E vamos lá, mano. Vamos lá que a gente vai estar tá pegando o Corinthians. É isso mesmo, produção? Vamos estar tá enfrentando o Corinthians aí em dois jogos. Dois jogos aí. O primeiro jogo aí vai ser fora de casa. Vamos estar tá dando uma olhada no time do Corinthians aí que é tem um baita elenco, né? Tem Renato Augusto. Renato Augusto, no caso. Roger Guedes, Yuri Alberto, né? Ei, Santos. Tem um baita time, né, mano? Tem um baita elenco aí. E vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou estar tá salvando aqui. É final de campeonato paulista. Vamos que vamos. Que... Campeonato é esse de Campeonato Paulista, hein, mano? Que isso, mano. Vamos lá. Vamos estar escalando aqui o elenco. Eu vou de branco. Não, eu vou de branco não. Eu vou de preto. Vou de preto aí. Deixa eu ver se alguém voltou de lesão. Por enquanto, não. A gente vai de soteio do Marcos Leonardo. Juan Rúlio e Zanucelo no meio-campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe Jonathan e Madison, na laterais. Eduardo Balma e Natan na zaga. E Juan... Oh, e João Paulo, né? Eu tô tão é, hypado com a semifinal que eu tô até falando o nome dos caras errado. Beleza? Partiu! Começa o primeiro jogo da grande final aí do Campeonato Paulista. O Roger Guedes abre o placar. Juliano faz 2x0. Vamos lá, Santos. Fazer gol, mano. Vamos lá. Por enquanto, o Corinthians vai vencendo aí o Santos por 2x0. Vamos lá, vamos lá. Vamos trocar aqui os laterais. Vamos tirar o Balmer, colocar o Michael e partir o segundo tempo. Vamos lá, vamos lá. O Corinthians vai vencendo aí na Neo e por 2x0. Vamos lá, Santos. Vamos lá, 2x0. Não vai fazer nenhum golzinho. Boa, Marcos Leonardo! 2x1 e fim de papo. Primeiro jogo aí. É, galera, 2x1. Não vai ser fácil conquistar esse campeonato paulista. A gente perdeu o primeiro jogo da, da, da decisão aí por 2x1. Menos mal que Marcos Leonardo fez o seu golzinho, né? Beleza, vamos estar tá avançando aqui. Vamos tá avançando aqui, que agora é decisão, mano. É decisão. É na Vila Belmiro. Vamos estar tá enfrentando o Corinthians aí. Vamos tá escalando o time aí. Hein? Vamos tá escalando o time do Santos. O Corinthians vem com o uniforme preto. A gente vai com o nosso uniforme tradicionalíssimo aí, branco. E vamos lá, o time que vai a campo é Soteudo, meio cansado, mas vai pro sacrifício, Marcos Leonardo, Juan Julio, Zano Selo, Rodrigo Fernandes e Sandro de Volante, Felipe Jonathan Madison na laterais, Eduardo Baume e Natan na zaga e João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza? Partiu! Começa o jogo para a grande final do Campeonato Paulista e Santos e Corinthians aí para cima deles Santos. Vamos lá, por enquanto, 0x0 0 na Vila Belmiro. Marcos Leonardo faz 1x0 para o Peixão. Eduardo Balme, meu, faz 2x0. Temos um jogo, temos um jogo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos tirar aqui o, o Rodrigo Fernandes, colocar o Camacho. Vou estar tirando o Juan Julio e colocar o Cabarral para jogar. A zaga eu vou manter a mesma. Não vou mexer. Soteudo vai continuar no sacrifício aí com 60 de energia. E vamos que vamos partir o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí para Santos e Corinthians... Soteu de vamos, é 3x0 pro meu peixe, vamos que vamos, 3x0, vai se aproximando no final de jogo Fim de papo, Marcos Neulado faz o gol e é 4x1, meu Deus, a adição de desconta para o Corinthians E tá lá, galera, solta o grito da garganta e diz É campeão Santos Futebol Clube do Campeonato Paulista de 2022 no Brasfoot, tá aí, galera comemora vamos perto da sensação de ser campeão é o que fica para a história espetacular vamos curtir tá aí o um momento que todos... O mundo esperava que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E pra torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. Título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça e fez de tudo para conquistar. Para foto oficial do título da Copa Olha a bagunça Tem muita vibração Mas o que importa é que tá todo mundo feliz demais Com essa conquista Vamos que vamos Que loucura, velho Que campeonato paulista foi esse, mano Vencemos Perdemos o primeiro jogo Vencemos por 4x1 Cara, Marcos Leonardo, Eduardo Balmer Soteudo e Marcos Leonardo Fizeram os gols do Santos aí e Adson diminuiu aos 46 do segundo tempo, mas né? Tivemos com 56% de posse de bola, jogando muito melhor que no primeiro jogo, né? 16 finalizações, 9 desarme e 21 passos errados. E vamos ver como é que ficou a parte da artilharia, né? A parte da artilharia aí, Soteudo e o Rony foram os artilheiros, né? Mas eu acho que a artilharia vai, dar, vai ser dada pro Rony, né? Porque ele teve menos jogos, né? Beleza, mas tá bom solteu daí, é, Mostrando aí que foi o segundo artilheiro Foi muito bem aí pelo Santos E tá aí galera, primeiro título aí Primeiro título aí como técnico do Santos O Paulistão é nosso Bora tá avançando E vamos lá, vamos ver aqui as notícias Pré-classificado pra Copa do Brasil Beleza, estamos na Copa do Brasil aí Premiação do Campeonato Paulista 700 mil, né? Ganhamos 700 mil aí Parabéns pela goleada Ganhamos aí no, ganhamos, aí no clássico Beleza, beleza, beleza. E próximo vídeo já temos é, começo de campeonato brasileiro aí. Primeiros jogos aí contra o Fluminense. Vamos ver aqui os, os jogos aí do campeonato brasileiro aí. Tem Fluminense, Flamengo, hein? Temos Botafogo, temos Juventude também e fechamos com Fortaleza aí. O próximo jogos do, do próximo vídeo. Beleza? Vamos aí ter uma pequena excursão aí no, no Rio, né? Vamos ter vários jogos aí contra times do Rio aí. Bem interessante. Beleza, galera? E é tudo por hoje. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas discussões. Passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição e tamo junto. Valeu, muito obrigado a todos aí. Que Ficou até o final do vídeo, tamo junto, valeu e fui! Vai pra cima dele seu tos, campeão paulista! Vai segurando!